Fala meus aliados, quero trazer um assunto muito importante hoje, mas primeiro quero saber se você não tem isso. Seja sincero com as perguntas, você busca estar sempre por dentro das novidades? Você procura sempre estar nos eventos que te convidam? Você tem medo de perder a fofoca? Aquilo que rolou na festa? Você fica um bom tempo no Instagram vendo fotos ou fofocas? E principalmente, você compra coisas porque muita gente está comprando? e você não quer ficar de fora isto é fomo fomo é uma sigla em inglês para fear of missing out traduzindo literalmente é o medo de ficar de fora sabe aquele medo ansiedade algumas pessoas têm quando por algum momento Pensam em estar perdendo algo importante. Essa síndrome faz também com que se tenham um sentimentos de inveja, próprio medo né, de estar sendo excluído de qualquer ocasião. Pode gerar um sentimento de incapacidade, de aprender e desenvolver tarefas, acompanhar os colegas de trabalho nas tarefas do dia a dia. Isso foi declarado como uma síndrome, né? Mesmo que inconsciente, você busca... Estar sempre conectado por dentro de tudo ou o máximo possível dos famosos, o que eles fazem, o que eles têm, até mesmo para você ter as mesmas coisas que ele, né? Ou tudo que os amigos fazem e têm para você ter e fazer as mesmas coisas que os seus amigos para não se sentir estar de fora da rodinha. Como não existe manual para redes sociais, este é o principal meio para criar essa síndrome e algumas pessoas focam tanto na vida do outro na fofoca que acabam deixando de lado o próprio desenvolvimento e por desenvolvimento não é de usar o óculos a bolsa a, outra, a roupa que a outra pessoa tá usando mas a questão profissional questão econômica na saúde e é importante combater essa síndrome para uma boa educação financeira mesmo. Isso é algo que gera impulsos de consumismo, proporcionando ali um prazer momentâneo, mas passageiro. Em alguns casos é tão momentâneo que mesmo antes de sair da loja, a pessoa já está com aquele arrependimento, sabe? O arrependimento bateu ali, a pessoa acabou de passar o cartão. Para a área de investimentos também, também é algo prejudicial. O famoso hype, né? Que é quando uma coisa está em alta, faz com que muitas pessoas percam dinheiro aí. É o caso das criptomoedas, Magazine Luiza né, recentemente, por exemplo, significa que esses ativos são ruins? Não necessariamente. É que o certo é analisar e tomar as decisões baseando em estudos. E não em vídeos, em famosos, ou a galera que segue a boiada Quando você vê um vídeo assim, ah, tá todo mundo comprando a ação Tá todo mundo recomendando a ação tal Os analistas recomendam Isso provavelmente indica que tá chegando um declínio daquela ação Quem tem que lucrar, lucra antes de virar moda então, além disso, o que mais pode contribuir para eliminar o fomo da sua vida? Busque se desconectar, dê um pouco de crédito ao desconhecimento. Não diga sim a todos os convites que recebem, ou ainda que dizer, procure não ir em todos. Pense três vezes antes de comprar algo. Por que estou comprando? Para que estou comprando? Para quem estou comprando? Guarde celular. Ele facilita o acesso às redes sociais e te desfoca, mantenha a calma, acompanhar a vida dos outros pode causar um estresse, afeta a saúde mental, causa um desgaste, por exemplo a própria inveja da conquista dos outros. 6. Realize outras atividades, como um curso, academia, artes, algum foco diferente, algo que ocupe o seu tempo, de preferência algo que lhe agregue valor. né? Entenda que nada é um mar de rosas. Nem tudo é o que parece. Muita coisa é produção para um momento, para uma selfie, para uma propaganda. Aprenda a diferenciar ou desconfie de tudo. Escute seus pais. Lembra quando você queria alguma coisa igual ao seu colega? Mas mamãe, o Joãozinho vai. Aí sua mãe dizia: "Mas você não é o Joãozinho. Mas mamãe, tá todo mundo usando. Você não é todo mundo." Se todo mundo pular da ponte, você vai pular também? É, aceite, você não é todo mundo, você não é o Joãozinho. Se os outros não se preocupam com eles mesmos, não significa que você também não tem que se preocupar. Vencer a FOMO é algo que pode lhe proporcionar condições melhores e alcançar os seus objetivos. Espero que tenham gostado do vídeo. Clica no botãozinho de gostei, se inscreve no meu canal, aqui. Me segue nas minhas redes sociais, estão na descrição do vídeo compartilhe esse vídeo, se você tem alguma sugestão, algum comentário, fique à vontade para deixar o seu comentário aí. Obrigado por ter ficado comigo até aqui e a gente se vê na próxima.